Hey, hey ninja, seja bem-vindo a mais um vídeo Estou aqui com o meu primeiro vídeo de Free Friday Olha o nome que me recomenda, cria sua identidade Máximo de caracteres 12 Nubão Muito obrigado, hein? Como ele sabe que eu sou noob? Então eu vou colocar meu nome aqui de novato meu nome aqui vai ser Novato Noob Porque eu nunca joguei esse jogo É a minha primeira vez Eu ganhei meu celular Finalmente Ah não, eu quero o meu nome eu vou aqui de Nub. Novato Noob Talvez esteja um Um, dois, três Ah, doze Novato Noob, doze porque eu acho que já está em auto... a utilização o nome, por isso que não funciona. Eu nunca joguei esse jogo, meu Deus, eu não sei o que fazer aqui. Tá, vou prestar atenção aqui em tudo, não sei o que está acontecendo. Está indo automático. Parabéns, caixa de armadura diário ar, missões. Então eu quero ir para a partida porque essa gravação aqui vai ser muito pequena. Vamos ver eu jogando pela primeira vez. Esse daqui sou eu. E gostoso. Horrível. Eu não sei o que fazer aqui. Eu vou começar a partida porque eu ainda não sei jogar. Vocês me ajudem aí, por favor. Porque eu não sei jogar esse jogo. Meu Deus, um Hulk irado aqui. Esse Hulk, gente. O que aqui está encapetado uma partida aqui Eu não sei como jogar Vamos apertar e daqui é pra lutar Eu boto nessa vagabunda Vagabunda Vagabunda Vagabunda Vagabunda Isso aqui é pra bater Agora bater O cara veio pra aqui pra apanhar também Toma Todo mundo apanhando aqui que que é isso? Calma, nem aprendi os botões ainda Como é que aperta, como é... Como é que faz as coisas aqui Que que é isso? Esperando por mais jogador Meu Deus, estou no avião, gente Eu não sei o que fazer Como é que faz aqui pra cair? Já pode cair? Ok, estamos no um mapa Tem um mapa ali do lado Se todo mundo cair Nós estou com muito medo, gente Eu não vou cair agora Vou deixar todo mundo cair, parece umas bosta caindo, parece que o avião tá cagando. O avião tá cagando, gente. Parece não. A gente é uma merda. Nós somos uma merda e o avião tá cagando, a gente. Eu não sei o que eu tô fazendo. Eu vou pular aqui. Vou usar paraquedas. Que isso? Abrir. Eu abri a paraquedas Que ótimo, hein? Eu vou pra esse lado Gente, eu tô caindo de paraquedas Que top, ó Tem gente caindo ali também Acho que a gente abriu o paraquedas muito antes, né? Eu abri o paraquedas muito antes Igual aquele cara ali Cadê ele? Sumiu É, eu não sei jogar eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. Tá. Aqui deita. Eita. Aqui deita. Sou retardado. Ah! ah aqui a é cinta. Que cinta não agacha. Aqui pula. Esse aqui pula. Aqui tem uma arma, vou tentar clicar aqui em tudo. Ah, aqui é pra correr. Ah, aqui, aqui você usa pra correr. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu estou aprendendo os controles ainda. Aqui é a Ah, eu vou pra ali. A gente tem um objetivo, algum objetivo aqui nesse lugar. De pra onde, eu não sei. Vai correndo, demônio. Aqui você pode... Tem alguma coisa aqui piscando. Agora como é que eu faço pra coletar? Clique pra pegar intes. E agora o que, que eu faço? Clica aqui também. Coleta tudo, coleta tudo. Como é que eu faço pra usar meus intes? Gente, alguém me ajuda. Vai correndo, vai correndo. Vamos correndo ali pra dentro. Vou me esconder aqui. Tem coisa piscando aqui. Peguei a minha arma. Minha primeira arma, gente. Vou sair pipocando todo mundo aqui. Meu Deus, não sei o que tá acontecendo. Peguei os outros. Peguei. Peguei tudo. Coletei tudo aqui. Peguei. A zona segura aparecerá em... 18 segundos então o que vai acontecer eu sei que tem uma zona você tem que correr para dentro da zona ah tira aqui ó que é isso para mirar clica aqui que pula ah, bala clica aqui para abrir o mapa A área azul indica a maior construção de lote Não sei exatamente o que é isso A zona figura irá diminuir Que ótimo, hein? Eu não sei o que fazer Eu estou com medo porque eu estou ouvindo sem som Porque senão não vai Eu vou aumentar um pouco aqui Eu acho que aqui está ótimo Porque eu acho que dá para escutar na gravação mas pra mim eu não estou ouvindo nada. Gente, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Gente, eu vou pra guerra. Vamos, vamos pra guerra nessa porra. Vai correndo. Tem alguma coisa aqui? Não tem. é ali tem. Tem vivo 22. Eu não sei como eu estou vivo ainda. Não tem pouca pessoa Gente, me deixa viver, por favor só sou um novato noob, eu não sei nem jogar Quero ver quando aparecer O meu primeiro inimigo aqui Por favor, não aparece, não aparece O drone foi ativado Tem 20? Eu acho que estou eu indo pro lugar errado, hein é, eu estou exatamente indo para o lugar errado. A zona segura está diminuindo. Cuidado, aonde? Eu não estou vendo a zona segura, mas eu acho que. O mapa vai cada vez diminuindo. Tem 18. Mais 20 aqui. Pera miséria. Aqui, Troquei de arma Tô trocando de arma Não sei qual arma Tem arma aqui pra vender E, e ficar Tem gente caindo ali ainda Tem gente pulando ali Pulou ali, ouviu o paraquedas O que é aquilo dali? Tem uma torre tem uma casa aqui, mas eu acho que não tem ninguém. Oh. Eu tô com uma mochila, parece uma tartaruga ninja. Tô com uma mochila. Vou arregaçar essa buceta toda aqui. Ai, corre de demônio. Hum, eu não sei o que fazer, gente. Minha primeira partida. Sem ação. Ih, gente, eu sou retardado. Olha lá. Oi, tudo bom? Tudo bom? É... Desculpa, desculpa. Ah, Agora eu tenho um capacete. Proteger minha cabeça. Minha casa saiu de baixo também, tá... Ai, desculpa. Agora que eu tô vendo. Tá diminuindo. Ali no mapa. A parte escura. Tem que fugir da parte escura. Corre, demônio. Vamos morrer a parte escura. Temos que estar dentro da zona. A parte escura ali no mapa. Está diminuindo. Corre, corre, corre, eu vou morrer. Onde eu tô? Onde eu tô? Ah, então, eu preciso ir pra aquela linha. Eu sou assustindo rápido aqui. Meu Deus, que é retardado. Pula! Pula retardado, meu Deus! Aqui, coleta, coleta Não quer Tem um carro ali, meu Deus Para tudo Eu quero esse carro, vou sair de carro gente. Meu Deus, pega o carro A parte escura está se aproximando Eu vou fugir daquela unha ali Vou fugir daquela unha O povo se matando E eu saindo de carro Meu Deus, não me atira não, gente Eu fui atingido Meu Deus, embora pra guerra aqui Cadê o filho de Que me atirou Tem 10 vivos. Meu Deus, tem alguma coisa ali no mapa, o um drone. Ah, ele tá vindo pra cima de mim. Tem. tem alguma coisa vermelha ali, a é muita coisa. Eu não, não estou nem olhando pro outro lado. 8 vivos, meu Deus. Eu já perdi vida Drone filho de kenga. Como assim minha posição, safado? Bom, galera, não sei aqui o que fazer Vou correndo aqui Gente, eu vou me esconder, eu vou me esconder E tem alguma coisa aqui. Eu quero cagar, gente. Eu quero cagar. Eu sei que essa casa aqui teria uma privada aqui, um vaso sanitário pra mim cagar. Eu vou vontade de cagar. Virei corno. Tá, eu vou esperar a zona segura. Ih, está vindo pra aqui. Vou ter que sair daqui. Aí ah, eu prefiro jogar no computador, eu tô fazendo um grande esforço aqui jogando no celular. Vou descer porque tá diminuindo ali, mas eu estou bem longe da linha branca. Os inseguros estão diminuindo. Pô! Essa casa aqui também não tem. Isso, filha da puta, leva a mesa também. Tá... Que isso, meu capacete? Virei um robô. Olha o meu capacete como é isso. Né? Deixa eu avistar se tem algum feed king aqui. Ok, gente, temos que sobreviver. Pinsei vivo. Uma hora eu vou morrer. Eu tenho que ir para guerra. Ali tem... Poison, Poses... o que, que é isso, velho? Meu Deus, o mapa diminuiu muito. Quero morrer lutando. Eu vou para outra casa. que aqui, dá para passar? Pula, diabo. Boa, gostei, hein? pulou a janela, é assim que é bom entrar pela porta é o caralho meu Deus, a zona, a zona branca diminuiu mais vamos ter que sair daqui eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô fazendo uma macumba aqui na parede. eu que entrar no aparelho cura, cura, pora. vai tirado, pula Boa Que isso, tem alguma coisa caindo ali, gente Fim do mundo Boa, eu gostei, hein Gente, é meu fim, é o final Tem cinco vivos E eu não sei exatamente o que eu estou fazendo Ih, eu vou ter que entrar Vou ter que sair da casa Eu estou em cima da Da linha branca um inimigo ali. Atira, diabo. Atira, diabo. Que, inimigo ali? que é isso? Fudeu, tem uma moto ali. Eu queria usar a moto. Ah, não. Mas eu vou sair a parte escura. Tá diminuindo muito. Estamos de 4. Falta quatro, hein? O um encontro final aqui, gente. Cadê esse povo? Ah, eu tô levando bala. Não, não, por favor, não, não, não, não, não. não. Eu não sei de onde tá vindo. Eu não sei, eu vou morrer assim, não, não, não, vivo Ah, é aqui, de qual lado, gente? Eu tô no meio aqui Então é uma putaria, tá vindo dos dois lados Ah, eu não sabia jogar muito mal você, hein? Cadê? Tem como observar os outros? Ah, gente, eu morri, não acredito. Na verdade, eu acredito sim, né? Porque eu sou muito ruim. Não tem como observar os outros. Ele vai matar mais um. A mulher gostosa aí vai matar a mulher, essa porra. Não tem como morrer. Boa estrategista ele, hein? Ah, agora tem dois, ele vai ganhar, ele vai ganhar, a quem participando aqui, Não me filho da porra. Atira, vai vocês dois no encontro, ele vai ganhar gente. E esse é viciado. Comemorando, atirando bala pra frente, pra cima eu fiquei de 4 de 50 boa pessoal você pode que aumentado level 2 eu não sei quanto tempo foi mas se você gostou do vídeo Deixa o seu like para mim trazer mais vídeo de, de fur Fire eu só vou trazer apenas essa partida porque não vai a minha memória toda então tchau ninjas